Lisboa e Braga receberam o desafio do meio fundo, apanha-me se puderes, com a pista do estádio 1 de Maia em Braga, a produzir aqui um excelente resultado por intermédio de Ana Costa Júnior do Boa Vista Futebol Clube, que venceu os 800 metros em 2 minutos, 9 segundos e 35 centésimos, vencedora da Primeira série e tendo o melhor registro nacional. Na outra série, dos 800 metros em Braga, Beatriz Pereira do Maia, 2 minutos 15 segundos e 27 centésimos e a melhor atleta em Lisboa foi Camila Gomes do Benfica com dois 13, 88. Na distância masculina, o melhor foi Isaac Nader em Lisboa, prova das quais não temos imagens. Isaac Nader do Benfica correu 1 um minuto 49 segundos e 95 centésimos, enquanto em Braga o melhor foi António Colinha do Sobral de Seira com 54, 84. Entusiasmante a prova dos 1.500 metros mas com o triunfo de Rogério Amaral em Praga e sendo o melhor até em termos nacionais com 3 minutos, 56 segundos e 53 centésimos, enquanto na prova feminina a, também a melhor nacional foi a atleta Lia Lemos do Maia, que aqui temos a imagem, com 4 minutos, 38 segundos e 11 centésimos, enquanto em Lisboa a melhor foi Sara Monteiro do Núcleo Heras, aliás, com 4 minutos e 97. Na distância mais longa, os 3.000 metros, houve duas séries eh, de femininas, mas uma série apenas em homens e em Braga o melhor foi Francisco Rodrigues, que Braga, que terminou em 8 minutos e 4 segundos 30 centésimos, melhor do que fez Marco Teixeira, individual em Lisboa, que correu 8 em e 52. Vemos aqui claramente as partidas separadas para esta prova de 3.000 metros, deste novo sistema contra-relógio em que uh, a melhor na distância foi Susana Francisco, do Sporting de Braga, que correu em Lisboa em 9 minutos e 37 segundos e 83 centésimos. A melhor em Braga foi Sara Duarte, do Jardim da Serra, que triunfou com 9 minutos e 52 segundos e 78 centésimos. Esta distância teve duas séries competitivas em, em Braga, um, que trouxeram também o triunfo a resenha do Maia.